Wait hey. Eu sou o Gabriel Jordan e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu venho fazendo as minhas sobrancelhas ultimamente Como vocês sabem, eu sempre tirei as minhas sobrancelhas na pinça, como eu já compartilhei várias vezes aqui no canal Tem vídeos de eu falando sobre isso e também ensinando como é que eu fazia Mas como vocês sabem, nesse ano eu mudei o estilo do meu cabelo, inclusive a cor também, né? Constantemente eu tô descolorindo ele E uma dessas vezes, enquanto eu descolorei meu cabelo, eu tive a ideia de descolorir em volta das minhas sobrancelhas Desde então eu nunca mais tirei as minhas sobrancelhas na pinça Já compartilhei essa ideia com vocês num vídeo do Instagram, mas eu achei... Genial e eu precisava trazer pra vocês e atingir mais pessoas com esse truque. E eu só vou usar água oxigenada, descolorante e um pincelzinho, então é uma coisa mais fácil do mundo. Então, se você já quiser conferir como eu faço esse truque de fazer sobrancelhas sem tirar nenhum fio delas, já vai deixando o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E claro, continue assistindo. <risos> Então, gente, pra começar, você só vai precisar de um pó descolorante e de uma água oxigenada. Os mesmos que eu uso pra descolorir o meu cabelo, eu uso pra descolorir esse Eu não vou indicar nenhuma marca em particular aqui, não é porque eu não quero fazer publicidade de graça, não, gente, é porque qualquer uma. Se for pra falar de marca, já ensinei lá no Instagram usando o da Class, mas aqui eu tenho o da Márcia, tenho o da Yamaha. Já usei pó da Class também, Max Luring. Várias marcas diferentes. Bela cor também, acho que já usei. Então, assim, gente, use o da sua preferência, use o pó descolorante e água oxigenada nada que você gosta ou então compra qualquer um aí e testa, né gente? Eu não vou recomendar um aqui em particular, porque todos os que eu comprei e testei fizeram uma função que é descolorir o fio, né? Então vamos nessa. Ativei aqui o super zoom da minha câmera, o zoom máximo que eu posso oferecer pra vocês. E gente, as minhas sobrancelhas são extremamente cheias, como vocês já bem sabem. E eu peguei aqui um potinho qualquer e as duas únicas ferramentas que eu vou usar vão ser um pincelzinho de sobrancelha, tá gente? Mas eu já fiz esse processo até com pincel de descolorir no cabelo mesmo. Às vezes quando eu tô descolorindo meu cabelo já eu faço direto com o mesmo pincel Mas como eu tô ensinando aqui bonitinho Hoje, vamos usar o pincel De sobrancelhas nesse vídeo e um potinho De plástico qualquer, só pra misturar O descolorante e também a água oxigenada Essa água oxigenada que eu vou usar Aqui é uma água de 30 volumes Cremosa, mas eu já usei líquida também De 40 volumes e tal Eu realmente uso o que eu tenho em casa Porque eu sempre tô comprando de várias marcas diferentes Olha, eu coloquei horrores aqui, nem preciso de tudo isso Porque é só pra sobrancelhas E vou adicionar a mesma proporção do pó descolorante, tá, gente? Vocês podem usar, tipo, metade disso aqui, que vocês nem vão precisar de tudo isso. Vou misturar ambos aqui com o um pincel mesmo direto, até virar uma pastinha. Gente, é melhor que fique uma pastinha bem consistente do que um líquido, assim, que fique escorrendo, tá? Lembrando que eu não sou cabeleireiro, não sei o que eu estou fazendo. Usar pó descolorante perto da área dos olhos é uma coisa perigosa. Então, faça isso por sua conta e risco, que eu não sou profissional, só estou compartilhando com vocês o que eu faço nas minhas sobrancelhas, né? Eu Tô com um espelho aqui na minha frente, tá? Pra enxergar bem o que eu tô fazendo. Quanto mais fiozinhos você cobrir com descolorante mais bem feito, o seu design vai ficar. Vou tirar um pouquinho aqui o zoom só pra ir conversando com vocês. E, gente, eu tenho preferido muito mais isso aqui do que fazer sobrancelhas, porque assim como eu falei pra vocês e assim como vocês sabem, a minha pele é extremamente sensível, então eu não posso fazer a sobrancelha na cera, né? Que é o modo mais rápido de você tirar o excesso na cera e tirando os pitoquinhos que ficam na pinça. Então eu tenho que fazer a minha direto na pinça. E como você vocês acabaram de ver aí no Zoom, né? Minha sobrancelha tem muitos pelos, e os meus pelos são muito grossos. Então, até um designer profissional mesmo, demora no mínimo uns 40 minutos na minha pele. E não é culpa de uma designerinha específica, eu já fui em várias, mas assim, a minha de confiança mesmo, pra deixar um trabalho assim, bem feito, demora uns 40 e tantos minutos. E esse processo aqui, gente, é coisa de meia hora. Tudo bem que meia hora pra 40 minutos é mais ou menos a mesma coisa, mas eu já tenho que descolorir o cabelo também, então já faço ao mesmo tempo, né? Eu já fiz esse procedimento aqui algumas vezes, eu acho que essa aqui deve ser a quinta, ou Sexta vez que eu tô fazendo isso aqui. A maioria das vezes eu tive que fazer de novo porque eu mudei a cor das minhas sobrancelhas. Não foi nem porque a minha sobrancelha cresceu. Mas além de durar mais do que fazer a sobrancelha na pinça, na minha opinião, acaba sendo mais prático porque eu já pinto o meu cabelo. já tenho que descolorir o meu cabelo, né? Então eu já faço a sobrancelha também. Olha, gente... Eu fiz o recorte exatamente no desenho da minha sobrancelha, vocês estão vendo ali, ó, que eu não deixei cair o descolorante dentro dessa área aqui, essa área é que eu quero que fique bem escura. Eu basicamente vou só repetir aqui do outro lado, olha, que vocês estão vendo aqui que tem muito pelo, e não tem segredo nenhum, eu não mostrei aqui para vocês, porque na verdade eu nunca errei, né? Eu tive essa sorte de nunca ter errado o design até hoje. Mas se você errar, basta usar um cotonetezinho, né, ou coisa parecida para limpar, só não deixa Descolorante em cima das áreas que você não quer descolorir, né, gente? Óbvio. Essa dica aqui, inclusive, é muito boa pra quem tá tentando recuperar o crescimento das sobrancelhas, né? Tem gente que, às vezes, faz um design e se arrepende, ou então quer testar uma sobrancelha nova, mas não quer passar pelo processo de deixar as sobrancelhas crescendo, porque pode ficar bem estranho, principalmente se você for assim como eu e tiver a sobrancelha bem grossa e bem escura. E eu confesso que até tá sendo legal acompanhar o crescimento da minha sobrancelha e ver como ela é, né, gente? Assim, de fato, deixando crescer. As minhas sobrancelhas crescem tanto pra cima quanto pra baixo, né? da maioria das pessoas cresce só aqui embaixo. E eu também tenho uns pelinhos que eles se juntam mesmo no meu cabelo que vem da minha sobrancelha, né? Eu sou todo peludo, né, gente? As minhas sobrancelhas também não iam ser diferentes. Então eu tenho esses pelos mais fininhos que eu também gosto de descolorir. O bom é que eles demoram horrores pra crescer. Então todos já ficam loirinhos. Por isso que eu subo tanto, tá? Com descolorante. Mas você não precisa subir tanto assim se sua sobrancelha... Não for assim como a minha. E, bom, gente, são 22 horas e 15 minutos aqui, né? Eu sempre deixo uns 30 minutinhos estourando. Eu não falei aqui no vídeo, mas é meio óbvio que se você tiver qualquer tipo de alergia a descolorante, não use, né, gente? Faça um teste na sua pele antes. A minha pele sempre fica um pouco sensibilizada, né? Fica mais vermelha, mas não é uma alergia, assim, de fato, né? Por isso que eu faço esse método. E, bom, gente, com esse design feito, eu vou aguardar 30 minutos exatamente, que é o tempo que, em média, eu já fico satisfeito. Os meus fios, inclusive, descoloririam bem bem mais rápido se eu não pintasse tanto a minha sobrancelha, que eu gosto de trocar entre a cor natural, o jet black, aquele preto total e o marrom mais clarinho que eu mostrei pra vocês, né? Tudo depende do meu mood mas se o seu pelo da sua sobrancelha for virgem, né? For da cor natural dele mesmo, inclusive vai descolorir bem mais rápido, então nem precisa ser esse tempo todo aqui que eu tô deixando. Mas é isso, vejo vocês daqui meia hora. Bom, gente enxaguei o meu rosto, né? Tirei todo o descolorante. Vou dar um zoom aqui pra vocês verem bem como é que estão as minhas sobrancelhas olha só, gente, nessa distância, olhando aqui pela câmera, nem aparece muito os pelinhos loiros, e realmente parece que a minha sobrancelha tá com design feito sendo que não tá, os meus pelos ainda estão aqui, eu vou dar um super zoom pra vocês conferirem melhor, que assim ficam os pelinhos, entendeu gente, de longe, realmente nem dá de perceber, só dá de perceber quando você tá muito, muito, muito de perto mesmo, e assim gente, as minhas sobrancelhas são extremamente peludas né, se a sua tiver menos pelinhos, tipo a parte de cima da minha sobrancelha tem, vai ficar ainda mais discreto, mas assim Gente, eu sei que essa técnica aqui não vai ser o copo de chá de todo mundo, né? Não vai ser do agrado de todo mundo. Mas é o um método que eu tô gostando de fazer as minhas sobrancelhas ultimamente. Pra mim é muito mais fácil. Porque eu já tenho que descolorir o meu cabelo, né? Direto. Eu aproveito o descoloro também, usando os mesmos materiais, às vezes até o mesmo pincel. Então, realmente fica muito, muito prático pra mim. Fora que eu prefiro do que gastar, sei lá, gente, quase uma hora pra fazer as minhas sobrancelhas na pinça, já que eu não posso fazer na cera, porque minha pele é muito sensível. Muito importante também salientar que mesmo. Mesmo que você não tenha nenhum tipo de alergia ao pó descolorante, sempre você tem que hidratar, tá, gente? É a sua pele, porque pegou descolorante, né, gente? Não tem jeito. Como o meu canal é de maquiagem, eu sei que, inclusive, vai ter uma dúvida, né? De como é que essas sobrancelhas com as laterais descoloridas ficam nas maquiagens. Se fica parecendo muito, se fica estranho. Gente, eu não tive nenhum problema. Eu vou deixar uma foto aqui no vídeo. Da semana passada, quando eu tava com a sobrancelha com a outra cor, tava um marrom mais clarinho, né? Mas também tava com essa técnica das Laterais descoloridas. E, gente, basicamente não aparece na maquiagem. Apesar de eu saber que essa técnica que não é todo mundo que vai seguir. Nem todo mundo vai deixar de fazer as sobrancelhas do modo tradicional pra fazer assim. Eu queria compartilhar com vocês mesmo assim porque eu gosto bastante do visual. Tanto quando eu tô maquiado, né? Que fica mais discreto. Os pelinhos os loiros aparecem menos ainda. Quanto sem maquiagem mesmo. Que é como eu passo a maior parte do meu tempo. Que também fica discreto. Mas mesmo quando dá de perceber, eu acho bonitinho os pelinhos os loirinhos embaixo dos pelos escuros. Eu acho que até destaca o design, né? Porque como é claro e fica bem embaixo da sobrancelha, bem escura no meu caso Contrasta bastante e valoriza mais ainda o design na minha opinião. Então é isso, gente esse foi o vídeo de hoje, mostrando pra vocês como é que eu tô fazendo as minhas sobrancelhas ultimamente, sem ter que tirar nenhum fio delas, desde que eu tava descolorindo minha cabeça há quase um mês atrás e tive a ideia de fazer isso, eu não parei desde então, então se você gostou de me acompanhar nesse vídeo, já vai deixando seu like aí embaixo, se você for novo por aqui, seja bem-vindo já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo, não esquece de compartilhar esse vídeo e o canal com seus amigos com alguém que você acha que vai gostar desse conteúdo, também não deixe de me seguir nas minhas redes sociais, no Instagram e no